Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 3 da disciplina Comportamento do Consumidor na Era Digital. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 3 tem como título Estratégias Mercadológicas. Ele é dividido em duas unidades. Unidade 1, que tem como título Segmentação dos Consumidores Digitais, e unidade 2, Estratégias de Marketing para o Consumo Digital. O objetivo de aprendizagem desse módulo é identificar aspectos específicos do comportamento do consumidor no ambiente digital. Então, aqui nós vamos falar inicialmente do processo de segmentação, né, de é, entender melhor quem são os meus consumidores, qual é o grupo de consumidores que eu quero atingir. E depois, em um segundo momento, nós vamos falar sobre estratégias específicas que podem ser utilizadas no marketing digital. A unidade 1 um tem como texto base né, o livro do Las Casas, a Administração de Marketing. Então, é o capítulo 16, das páginas 590 a 600. Né, e esse livro ele está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Então, vamos lá. Formação de segmentos. O que, que é um segmento? Então, um segmento de mercado consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Então, quando a gente pensa no mercado, vamos pensar aí no mercado de consumidores de roupa. Tá? Então, mercado de consumidores de roupa. Né? Então, eu tenho o mercado como um todo. É, dentro desse grande mercado, existem subgrupos. Então, eu posso diferenciar as pessoas dentro desse mercado em função das necessidades e desejos delas. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, com um padrão de consumo mais utilitário, então, eu vou comprar uma roupa que tenha durabilidade, que tenha qualidade, que seja do material tal. Então, eu penso nos atributos. Eu também tenho pessoas que vão fazer uma compra da roupa numa questão mais hedônica. Então, eu quero uma roupa da marca tal, uma roupa que tenha... É mais ou menos esse estilo que vai me trazer esse tipo de sentimento ou de sensação, ou vai fazer com que eu pareça assim ou daquele outro jeito. Então, eu tenho motivações distintas. Né? Só pensando em alguém mais utilitário ou mais hedônico, isso já faz com que eu possa dividir o meu mercado em dois grupos. Mas, além disso, eu posso acrescentar outras variáveis ou outros fatores de influência. Então, pessoas mais jovens ou mais velhas, pessoas com maior ou menor poder aquisitivo, que estão em diferentes estilos de, de, estilo de vida, ou ciclo de vida, uh, pessoas que têm mais ou menos conhecimento sobre o produto em si. Então, conforme eu vou acrescentando características, eu vou cada vez mais delimitando o meu mercado. Então, eu quero pessoas que tenham um processo de compra etônico, que sejam jovens, de 18 a 25 anos, classe AB, classe de renda AB, e que tenham uh, ensino superior, por exemplo. Então, isso aqui, o que, que é? Eu estou definindo o meu público-alvo, estou segmentando o mercado, dividindo ele em grupos, estou dentro desses grupos escolhendo aquele que eu vou atingir. Né? Então, o primeiro processo é segmentar o mercado, entender quais são os grupos que fazem parte daquele mercado e, a partir daí, eu posso entender qual é a necessidade desse grupo e qual grupo eu posso atender. Então, quais necessidades eu tenho condição de propor uma oferta de valor que venha justamente suprir essa necessidade. Então, o segmento consiste em um grupo de clientes que tenham necessidades e desejos semelhantes. Então, esse é o processo de segmentação, definição, divisão desse, desse mercado em grupos e seleção desse segmento que eu vou atingir. Então, vários grupos de consumidores compõem o mercado físico. Mas, no mercado virtual, nós temos algumas diferenças, tá? Então, da mesma forma, eu tenho um, gran um grande mercado que eu também posso subdividir. Então, em vez de se considerar o comportamento de compra em lojas diferentes, que representam espaços geográficos diferenciados, no segmento online ou no espaço virtual, representam hábitos em relação ao clicar em computadores, ou utilizar o celular, utilizar tablets. Então, o meu processo ele é um pouco diferente, porque o aspecto geográfico ele passa a ser menos importante. Então, eu posso atender consumidores hoje do mundo todo, logicamente, Tem questões de frete, de prazo, de preço, de custo, que podem fazer com que me torne menos atrativo para o consumidor mais distante. Mas eu tenho a, possibilidade de, tenho a possibilidade de ofertar produto para ele. E posso até pensar em estratégias para baratear esse custo, para ter um frete grátis ou coisa do tipo, para acabar com essas dificuldades. Então, eu tenho uma questão geográfica menos importante e o processo também é distinto. Então, eu não vou entrar na loja, eu vou é, utilizar uma máquina, utilizar um computador, utilizar um telefone, um tablet, para que eu faça essa compra. Então, o processo ele também é um pouquinho diferente nesse sentido. Nós temos aqui, né, no livro apresentado, um estudo de McKinsey que identificou seis grupos diferentes, os seis segmentos, quando eu penso no consumidor uh, virtual, no consumidor online. Então, cada segmento ele tem uma série de características, de necessidades. Eu posso, então, entender quais segmentos são mais uh, importantes ou mais interessantes para mim como gestor. Então, o primeiro segmento são simplificadores. Então, são os consumidores que gostam de conveniência. Tá, então, como informações sobre produtos facilmente disponíveis, serviços confiáveis e entregas rápidas. Então, é o simplificador. O que, que ele quer? Uma página simples, rápida para comprar, sem muita coisa, sem muita, sem muita dificuldade, informações disponíveis, simplicidade na entrega. Então, tem uma entrega que é rápida, mas também não tem muitas opções. Pode ser entrega padrão entrega rápida, por exemplo. Então, eu quero, eu quero menos. Menos é mais para os simplificadores. Né? Não quero um produto seja ruim, mas eu quero algo que seja mais simples, algo mais fácil. Temos também os surfadores. Então, são consumidores ansiosos e buscam constantemente novas experiências virtuais. Por isso, é necessário ter uma marca forte para atrair esses consumidores que buscam a internet para diversos fins, como curiosidade, compras e entretenimento. Né? Então, é o cara que surfa online, né? que, tenha, que passa tempo conectado, utilizando diferentes, para diferentes finalidades. Né? Então, curiosidade, é, para ver vídeo, para ler notícias, entrar em blogs, grupos, redes sociais e também compras. Então, é alguém que tem uma, uma série de atividades e uma marca forte pode ajudar a atrair seus consumidores. Temos também os negociadores, então, são, como o próprio nome diz, né? aqueles que estão sempre em busca de bons negócios. Por isso, estão constantemente atentos às ofertas das empresas e comparam preços com intensidade. Então, são pessoas que estão sempre atentas ao preço, buscando ofertas, buscando promoções, buscando ações específicas. Então, são os negociadores. Né? Então, se eu entendo que o meu público tem esse perfil, eu tenho que poder, é, de alguma forma, oferecer isso para ele. Então, de tempos em tempos, lançar promoções, lançar condições de negociação, lançar é, ações específicas voltadas para essa finalidade. Continuando, temos também os conectadores. Então, os conectadores representam o um lado sociável da internet e usam isso principalmente para se relacionar com outras pessoas por meio de serviços de e-mail, sites, permitem envio grátis de cartões eletrônicos. Né? E pensando mais recentemente, redes sociais, né? Nas redes sociais, onde eu vou ter as minhas postagens, vou poder curtir, comentar, comentar a postagem dos outros, compartilhar, divulgar isso, montar grupos. Então, são as pessoas que gostam de se relacionar né, no ambiente online. Então, eu preciso também gerar conteúdo que possa ser utilizado nesse processo. Então, conteúdo que vai ser comentado, que vai ser compartilhado, que as pessoas vão seguir, vão se engajar então, o um conectador é aquele que gosta de se relacionar no ambiente online. Temos também os rotineiros, né, que usam a internet diariamente, mas visitam poucos sites. Então, 80% do tempo consumido por eles são locados para os seus 10 sites preferidos. A preferência desse grupo é por conteúdo, notícias, informações financeiras, informações do tempo, entre outras. Então, é a pessoa que tem lá os seus 10 ou até menos sites favoritos, e sempre é, entra nos mesmos, né? muitas vezes na mesma ordem. Então, eu entro no site tal, entro no site tal, entro no site tal e, e fechou. Vejo as notícias, depois de um tempo eu entro novamente para ver se isso foi atualizado. Então, são os rotineiros que sempre fazem a mesma coisa, a mesma rotina. Temos também os esportistas, o comportamento deles assemelha-se aos rotineiros. A diferença é que se concentra nos sites de esporte e entretenimento. Então, é um público específico, né? e foi é, separado aqui, por ser um público considerável, mas pessoas que têm esse interesse é, no esporte. Então, vão ver sites sobre isso, notícias sobre isso, vídeos sobre isso, vão comentar sobre isso. Então, nós temos essa, essa definição. Logicamente, assim como nós temos os esportistas, nós temos também públicos que têm interesses específicos em diversas áreas. Né? aí se isso vai ser um segmento específico para o seu negócio ou um nicho menor, ou um grupo menor de pessoas aí isso, pode, isso pode variar mas de qualquer forma os esportistas são um grupo que tem esse, esse assunto como interesse para eles tá? então esses são os seis segmentos do McKinsey uh, quando a gente pensa em segmentos nós precisamos de informação para identificar esses segmentos e poder atendê-los da melhor maneira possível. Então, devemos estudar e conhecer os hábitos de consumo dos clientes em qualquer dos segmentos escolhidos. Então, eu preciso, independente de qual eu for trabalhar, eu preciso conhecer profundamente aquele segmento, pois isso ajudará a direcionar os esforços de maneira mais adaptada aos desejos e necessidades dos consumidores. Então, ao conhecê-los da melhor maneira possível, eu tenho mais condições de apresentar ofertas de valor para esses consumidores. Essas informações podem ser obtidas na própria internet e nós temos também algumas fontes aqui eh, que podem ser utilizadas. Então, consultas do cliente em tempo real. Né? Então, eu vou sempre observando o cliente em tempo real, eh, naquilo que ele está vendo, aquilo que ele está seguindo, aquilo que ele está compartilhando, as ações que ele toma no ambiente online, né? via salas de bate-papo, eh, o chat aqui online. Então, eu vou também observar os fóruns de discussão, né, onde eu consigo ter esse histórico da conversa dos consumidores, os sites específicos, uh, os comentários, discussões que podem haver nos grupos, tudo isso, os sites de, usu de usuários de produtos, então, no próprio site do produto, aquilo que vai sendo registrado, eu vou observando né, e vou utilizando isso como fonte de informação. Grupos de discussão online, então eu vou observando também os grupos que as pessoas fazem parte, aquilo que tem sido discutido nos grupos. Rastreamento do comportamento do cliente na internet, então eu vou observando quais são as ações dele no ambiente online. Posso utilizar dados quantitativos, baseados na análise em tempo real das transações de vendas, então vou observando as compras que vão sendo feitas, né, o que produto está saindo mais... Que produto tem sido pouco vendido, eu vou observando isso no meu site. Análise de informações em tempo real sobre as transações de vendas e consultas dos clientes. Então, o que tem sido mais buscado ou menos buscado, né? Essas métricas eu também posso utilizar além da venda em si. E, lógico, né? Posso também enviar a minha comunicação para o cliente, sempre, né? tendo permissão, né? sempre é melhor tendo permissão. Então, posso mandar e-mail, posso mandar é, mensagens via WhatsApp, por exemplo. Né? Então, eu sempre tenho que tomar cuidado com isso para não ser invasivo, mas também posso buscar informação dessa forma. Então, o mercado online, né, há um reconhecimento desse, do impacto da internet nos negócios. Não tem como negar isso, pois as mudanças realmente representam uma transformação muito grande na maneira de comercializar produtos e serviços. Então, é como nós já conversamos. Hoje, um varejista ele concorre com é, empresas do mundo todo, então o impacto disso é inegável. O consumidor também vai mudando o seu padrão de comportamento em função disso. Então, pesquiso mais, tenho mais informação, né? estou acostumado com um tipo de atendimento um nível de serviço agregado, então o mercado online ele vai se alterando e eu tenho que entendê-lo, conhecê-lo, pensando aqui nas estratégias específicas do marketing digital, inicialmente eu começo isso entendendo quem é o meu consumidor, quem é o meu segmento de interesse, e a partir disso eu posso ir desenhando as estratégias. A unidade 2 tem como título, então, estratégia de marketing para o consumo digital, e o texto base é o texto Bezerra e Silva, comportamento do consumidor na era digital. Então, é o capítulo 6 deste livro, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem de você. pessoal, a gente vê, vai ver quatro grandes tipos de estratégia. Marketing de conteúdo, visibilidade de conteúdo, uso de influências e métricas do marketing online. Então, vamos lá. Marketing de conteúdo, pessoal, é uma abordagem que abrange criação, seleção, distribuição e ampliação do conteúdo destinado a um público específico. Tá, então, são todas as estratégias relacionadas com o processo aí de criação, seleção, distribuição e ampliação do conteúdo. Nós temos algumas estratégias para a proposição de bons conteúdos. Então, beleza. Primeiro ponto, eu preciso gerar conteúdo. Tá? Eu preciso comunicar para o meu consumidor quem eu sou, qual é o meu produto, quais são os seus atributos como ele é diferente dos meus concorrentes. Então, eu preciso gerar conteúdo, preciso gerar informações para o meu consumidor. Como que eu posso fazer isso para ter um conteúdo adequado? O conteúdo precisa ser relevante e tem que ser valioso. Então, esses dois aspectos estão relacionados com o quanto aquilo é importante para o meu consumidor. Então, é algo que o meu consumidor ele tem interesse, é pela plataforma que o meu consumidor utiliza, então, se é na rede social, eu tenho que falar por lá. Se é e-mail, eu tenho que mandar um e-mail. Se é outra coisa, eu tenho que fazer aquilo que o consumidor ele utiliza. E eu tenho que falar aquilo que é relevante, valioso para ele. Okay? Então, esses dois princípios eles têm que estar é, envolvidos em todo esse processo da criação de conteúdo. Além disso, o conteúdo tem que gerar importância para o público tem que ser um conteúdo formador de negócios. Então, eu tenho, o objetivo no final é fechar, é fazer a venda. Então, tem que ser com essa finalidade. E tem, e tem que ser um conteúdo que seja positivo, que agregue para o consumidor, que gere uma resposta emocional positiva. Então, tem que ser um conteúdo que seja, é, seja bom também, nesse sentido, para o consumidor. Então, a melhor forma de fazer um conteúdo imbatível né, é entender quem é o seu público. Então, sempre que falamos, falamos para alguém. Se eu sei quem é essa pessoa, eu tenho mais condições de falar da maneira adequada e falar aquilo que é relevante para essa pessoa. Segundo grupo de estratégias, tem a ver com a visibilidade, então, desse conteúdo. Então, dar visibilidade no ambiente virtual vai além de mostrar. Então, é popularizar o que está disponível ao público, tornar popular, tornar algo que as pessoas conhecem. Então, nós temos basicamente duas técnicas para isso. Que a gente vê no nosso texto base. Os links patrocinados, né? então, quando eu vou, eu gasto para que o meu link seja mais visualizado, né? então, eu tenho um impulsionamento do meu link, né? isso faz com que o serviço seja, é, o processo seja acelerado, né? então, é, nós temos aí o, o que a gente chama de é, tráfego orgânico, né, ou os cliques orgânicos que acontecem naturalmente, com os compartilhamentos e com a, conforme a minha página, o meu site vai crescendo, eu também tenho isso de maneira patrocinada, então quando eu impulsiono isso para que mais pessoas vejam de maneira mais rápida. Nós temos também as estratégias de SEO aqui, que é Search Engine Optimization. O que, que é isso? São as técnicas para otimizar mecanismos de busca, então quando eu, eu melhoro o, o meu processo ou melhor, é, os mecanismos de busca para que mais pessoas me encontrem ao fazer buscas na internet. Então, eu posso otimizar é, on-page, né? então, o meu site, para que ele seja mais facilmente... É, achável, para que as pessoas consigam achar ele buscando, então colocando palavras-chave, colocando mais informações ali. Nós temos também a optimization off-page, então são todas as ações que eu não faço na minha página diretamente, mas muitas vezes com parceria, com o Google ou com outros buscadores. E o site-wide, onde eu tenho também estratégias que vão combinar essas duas outras coisas. Então, o SEO funciona geralmente em parceria, parceria com os sites de busca então eu faço uma parceria para que eu consiga ter mais visibilidade eventualmente até né é, investindo nisso também é, gastando dinheiro com isso nós temos o uso de influencers né então também uma possibilidade de então, um influenciador digital é uma pessoa que mantém o seu espaço na internet com um número elevado de seguidores e usa seus mecanismos de carisma para influenciar e convencer as pessoas das suas opiniões então os influencers hoje, eles são, são uma grande possibilidade para divulgação dos conteúdos, porque eles falam com um público que, para eles, é um público cativo. Então, nós temos os grandes influenciadores, macro-influenciadores, com milhões de seguidores, ou mesmo os micro-influenciadores, que tem aí em torno de 10 mil, ou pelo menos 10 mil seguidores. Mas, independente da quantidade, são pessoas que falam para um público que tem interesse, que é engajado, que se envolve. Então, é uma, uma comunicação mais direta, pode ser muito valioso. Então, são inúmeros influências que as empresas podem buscar para fazer sua divulgação. Qual eu vou escolher? Aquele que for mais interessante para o meu negócio, para a estratégia que eu estou desenvolvendo. E, por fim, nós temos as métricas do marketing online. Então, as métricas são dados levantados para compreensão da saída e entrada de consumo lucros, vantagens, desvantagens que o negócio vai receber através de uma ação que a empresa promove para o seu crescimento. Então, eu fiz algo, eu preciso, então, mensurar qual é o efeito disso. Então, postei uma informação, o que, o que isso gerou? Então, eu tenho métricas de atração, então, houve engajamento, as pessoas se interessaram, as pessoas clicaram, as pessoas foram atrás, métricas de conversão, então, entraram no link... Buscaram informação, comentaram, então questões mais de ações que as pessoas fizeram. Então, atração atraiu as pessoas, conversão houve um comportamento. E, finalmente, métricas de receita. Né? Então, aqui eu tenho, vendi, quanto eu vendi, quanto eu faturei. Então, é importante que toda ação eu tenha uma mensuração posterior para saber o efeito disso. Até para saber se eu preciso repetir aquela ação, se ela foi bem feita ou se é algo que não funcionou muito para o meu público. Então, nós temos também métricas de acordo com cada eixo a ser trabalhado. Então, métricas sociais, por exemplo, número de seguidores, métricas de negócio relacionado aí com faturamento e coisas do tipo, número de visitantes, os chamados leads e taxa de conversão, então, são as pessoas qualificadas, né? Então, por exemplo, eu faço uma campanha e peço para que as pessoas coloquem o um e-mail para se cadastrar numa lista. Então, isso é, vai gerar um lead que depois eu vou entrar em contato para poder tentar vender o meu produto. E, por fim, né, a nossa grande finalidade, a quantidade de clientes. Se isso cresceu, diminuiu, o que aconteceu posteriormente. Então, dessa forma, nós encerramos a nossa videoaula da unidade 3 dessa disciplina. Espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês e nos vemos no próximo vídeo.